Boa noite a todos, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente, desde as primeiras horas do dia, limpando, purificando, tirando todas as energias negativas para que pudéssemos estar aqui agora, plenos, serenos, tranquilos, nos conectando com os nossos irmãos que se encontram presentes aqui nesse ambiente. Se encontrando com o nosso mentor espiritual, aquele nosso amigo querido, que nos conhece desde antes do nosso nascimento. Que nos intui, que nos sugere bons pensamentos, boas atitudes. Que se alegra quando praticamos atos caridosos, que se alegra quando entendemos a mensagem que é passada, quando praticamos o bem para nós mesmos. Dessa forma, abraçamos esse nosso amigo querido que está aqui e nesse abraço afetuoso, fraterno, nos sentimos tranquilos, e acompanhados e protegidos por esse nosso amigo. Dessa forma, conectados nesse ambiente de luz, de paz, de tranquilidade, agradecemos por tudo que temos recebido, agradecemos por essa doutrina que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina a entender o próximo, as suas falhas, e entender a nós mesmos na nossa, nossa jornada. Agradecemos pelo nosso trabalho, seja ele qual for, que nos dá a oportunidade de servirmos ao próximo, seja em casa, seja nas empresas, seja em qualquer lugar. Pedimos ao nosso Pai que nos favoreça sempre, com muito amor, com muita criatividade, para que possamos sempre fazer o nosso melhor papel onde estivermos, sendo os trabalhadores do Cristo. Agradecemos, Senhor, por termos um lar, por termos onde descansar nosso corpo depois de um dia exaustivo, de trabalho, por termos uma mesa que nos sacia nossa fome, por termos a proteção que encontramos em nosso lar. Agradecemos dessa forma a nossa família, que veio junto de nós nessa existência, para estreitarmos os laços com esses espíritos, muitas vezes parceiros de dívidas do passado, companheiros dos erros de antigamente e que nessa existência viemos juntos para aprimorar os nossos sentimentos, para perdoar aquele que nos feriu, para sermos perdoados por aqueles que ferimos. Agradecemos aos nossos amigos que junto de nós, cada dia que passa, nos fortalecem, nos apoiam, nos dão forças para continuar essa jornada. Agradecemos a natureza que nos cerca, que nos traz tantas alegrias. A fauna, a flora, o sol que nos aquece, a chuva, que molha o solo, que leva embora todas as energias negativas, o ar que respiramos, o alimento que podemos comer, a água que bebemos que sacia a nossa sede, nossos animais, aqueles que Deus nos presenteou para viver junto de nós, para que fôssemos seus anjos tutelares, e dessa forma, agradecendo todas as infinitas bênçãos que temos. Por mais difícil que seja a nossa vida, em algum momento, se pararmos para agradecer, temos mais motivos de bênçãos do que de reclamações. Que Deus nos ampare, nos proteja. E envolvidos por esse amor, por essa fé que nos alimenta Agradecemos a Maria, nossa mãe, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul, de paz, de tranquilidade. Nos sentimos muito serenos junto dela. Ela nos pega pela sua mão, sobe um pouquinho mais na escala evolutiva e chegamos até seu filho, amado Jesus, nosso irmão maior o maior exemplo de amor que já esteve aqui nessa terra. Esse nosso irmão que nos ensinou a amar a tudo e a todos, a perdoar o próximo, a aplicar a regra de ouro nos nossos relacionamentos, que nos ensina o perdão, ele nos pega pela mão e nos leva um pouquinho mais para cima, onde encontramos o nosso Pai, o nosso Criador, Deus, que é fonte de amor, de bondade, que é luz na nossa vida. Envolvidos com essa paz imensa, ao lado de seres tão importantes para nossa jornada. Dizemos em uma só voz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.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 Meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez aqui hoje, sejam bem-vindos. Se precisarem de alguma coisa, nós temos uma equipe aqui para poder atendê-los. Tá bom? Fiquem à vontade. E bem-vindos aqueles também que estão nos assistindo de casa. Aproveitando para dizer que na nossa página do Facebook, nós temos todas as preleções... Desde o início da pandemia. Oi? No YouTube e no Facebook também, né? No Facebook e no YouTube. Todas as nossas preleções. Então, teve algumas nossas que a gente fez de casa, acho que vocês se lembram, né? Que a gente gravava e toda terça-feira, às oito da noite, estava lá, né? E agora que a gente está fazendo ao vivo, já faz um tempinho já. Então, a gente também está gravando. Então, se vocês quiserem rever temas, é bem legal. Eu mesma, às vezes, eu volto lá e vejo as minhas, vejo as dos nossos colegas também. Quando não dá para eu vir, eu vou lá e assisto. Então, é interessante, às vezes, fazer uma maratona aí de temas que sempre vai agregar, né? Então, tá lá gravadinho, tá bom? E lembrando que aos sábados nós também temos o Evangelho aqui na casa, que é a mesma coisa. Então, eu volto de novo no sábado e trabalho o mesmo tema, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre conhece-te a ti mesmo, todo mundo já ouviu falar nisto. É tão antigo, mas é tão antigo esse termo, que a primeira notícia que se tem desse termo, né, conhece-te a ti mesmo, era no portal do templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, 600 anos antes de Cristo, 6 séculos antes de Cristo. Então estava lá, não sabemos quem escreveu, mas estava lá, conhece-te a ti mesmo. Aí passou um tempo, Sócrates né, reencarnou, porque é um espírito milenar, né? Sócrates reencarnou ali naquele lugarzinho, e ele utilizou como inspiração para a sua filosofia. Ele nasceu em 470, 469 a.C., tanto que ele desencarnou com 70 anos, né, no ano 399 antes de Cristo, e a filosofia de Sócrates né, se baseou, em boa parte, no conhece-te a ti mesmo. Tem até uma frase de Sócrates que eu, eu não consegui decorar, então eu vou ler. Antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Então ele nos traz que antes de conhecermos qualquer coisa além de nós, nós precisamos conhecer a nós mesmos, porque aqui está toda a verdade, tá? E para que a gente possa estudar melhor esse termo, né? É, a gente vai no Livro dos Espíritos, que também é uma obra, né? Que todo espírita deve conhecer. É, se não fizer um estudo sistematizado do livro, mas que pelo menos abra, né? Eventualmente, e consiga, né? É, entender a mensagem que está sendo passada naquela questão. O Livro dos Espíritos é um compilado de mil e tantas perguntas que Allan Kardec fez né, ao Espírito da Verdade e à sua falange de Espíritos. E esses Espíritos foram respondendo questionamentos de Allan Kardec. E são questionamentos tão pertinentes né, que depois de cento e tantos anos, 150, 150 anos, né, vamos arredondar, né, do início da, da, da doutrina né, por Allan Kardec, que isso já existe há muito tempo, né? Ela foi apenas compilada por Allan Kardec. Essas perguntas foram respondidas por espíritos muito sábios que trouxeram o entendimento. Então é um livro muito interessante para que a gente possa estudar. E aqui muito mais do que no Evangelho segundo o Espiritismo, que normalmente a gente consulta o Evangelho nas nossas preleções. Hoje a gente vai consultar o Livro dos Espíritos, porque aqui temos, né? Um capítulo que fala somente sobre conhece-te a ti mesmo. Então, na pergunta 919, eu vou ler aqui. Bom, antes de mais nada, que a gente, antes da gente entrar na questão, aqui, ó. É isso daqui, ó. Começa aqui, tem essa página, e um pedacinho aqui, ó. É curtinho, mas que a gente pode entender tudo o que Santo Agostinho nos trouxe. Então, agora eu vou falar de Santo Agostinho. Então, a gente falou de Sócrates, muito ligeiramente. Santo Agostinho nasceu em 354 a.C. Ele veio depois de Sócrates. Ele nasceu no norte da África, em Tagaste. Ele era filho de Santa Mônica, não sei se vocês sabiam, né? mas essa é uma outra história. E Santo Agostinho, ele foi assim, é, desde muito criança, ele foi ensinado a buscar as verdades. Ele tinha uma educação primorosa e dizem, né, que Santo Agostinho foi convertido. Por que falam isso? Porque na verdade, assim, a gente imagina que um santo nasça santo, né? Essa é essa nossa concepção. E na verdade não é assim. Todos nós viemos para cá é, com defeitos a serem trabalhados. Nós viemos para cá com falhas que nós precisamos Reaprender a lidar com elas para que nós possamos acertar. Então, Agostinho de Hipona, né? Então, ele não era Santo Agostinho. Ele, segundo dizem, né, os historiadores, né, a Igreja Católica diz que ele teve uma vida mundana. Todos nós temos vidas mundanas. Nós vivemos para o mundo. Temos, né, a nossa busca material e nossa busca espiritual, que é o que estamos fazendo aqui. Então ele, dizem, né, na, se você for pegar a história de Santo Agostinho, que ele foi convertido aos 30 anos e que ele teve uma vida mundana até então. Eu explico né, novamente que foi uma vida como qualquer outra. Ele foi se encaminhando né, para essa santidade a, a partir do momento que ele é buscando o entendimento. Então Santo Agostinho, ele teve uma vida voltada para entender a fé, que nós sabemos que não é cega, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, nós sabemos que a fé não é cega, é uma fé raciocinada. Então, Santo Agostinho, 354 anos antes de Cristo, já estava trazendo isso para nós. Então, ele queria aliar a fé e a razão, que é o que nós fazemos. Então, ele buscou explicações, ele buscou entendimento. Então, ele fala do bem e do mal, só para que a gente possa se situar né, sobre Santo Agostinho. Ele diz que o mal não existia. O mal é a ausência do bem. Assim como as trevas e a luz. As trevas são a ausência da luz. Se estamos num cômodo escuro, chegamos com uma vela, aquilo clareia, muda a perspectiva daquele cômodo. Então, quando eu não tenho luz, eu tenho treva. Então, a maldade não existe, ela é a ausência do bem. Então, cabe a nós, fazemos a nossa reflexão, de onde existe a maldade perto de nós, estamos colocando amor o suficiente para que nós possamos ir apagando essa parcela do mal. Assim como a luz vai afastando as trevas, assim que ela chega, ela afasta as trevas. Essa era a percepção de Santo Agostinho. E ele buscou, por meio daquele estudo filosófico de Sócrates, intensificar a, a, o conceito do conhece-te a ti mesmo. Então, quando Kardec faz a, segu, a seguinte pergunta para ele, qual é o meio, não para ele, né? ele fez para os espíritos e quem respondeu foi Santo Agostinho. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, é uma pergunta que a gente faz o tempo todo. Como que eu faço né, para não sucumbir ao mal e praticar o bem? Aí, ele responde o seguinte, Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quem é o sábio da antiguidade? Sócrates. Então, um se inspirou no outro e nos trouxe essa verdade. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está em precisamente se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Kardec perguntou. Então, perguntou, respondeu, perguntou de novo. Aí Santo Agostinho vem. Fazei o que eu fazia, eu mesmo, de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém teve de que se lamentar de mim. Então, é o seguinte: né? tem mais coisas aqui, deixa eu ver se eu der tempo eu leio. O tempo todo nós temos que nos questionar para identificar aonde estamos falhando. Né? Então, existe uma forma prática da gente buscar o conhecimento a ti mesmo. Por quê? Porque na verdade a gente está fugindo de nós mesmos o tempo todo. Nós não conseguimos ficar com a gente mesmo por muito tempo. Pergunto para vocês: quem é a nossa única companhia daqui para frente? Nós sabemos que somos seres eternos, que esta é uma existência e teremos outras e outras e outras. Nossa vida não terá fim. Nós somos seres eternos, vivendo experiências. Quem é a única pessoa que vai me acompanhar até o resto dos meus tempos, da minha vida? Eu mesma. Obrigada, Paulo. <risos> Eu mesma. Eu poderia dizer, eu e Deus. Mas se eu não convidar Deus para estar junto comigo, eu não vou senti-lo. Deus está comigo. Mas eu tenho que convidá-lo a estar comigo. Então, querendo ou não, feliz ou não, satisfeito ou não comigo mesmo, sou eu. Então, chegou a hora, está mais do que na hora de fazermos as pazes conosco mesmo. A gente foge tanto... Que, às vezes, outro dia eu me peguei e falei, vou fazer caminhada. Né? Em vez de fazer a caminhada quietinha, pensando, analisando, eu já pus um fone. Quem não faz isso? <risos> e fui ouvindo tudo o que tinha para ser ouvido, menos a mim mesma. O que, que a gente faz? A gente foge desse diálogo. A gente foge por meio de distrações. Então, quando a gente começa a ficar muito quietinho, meditando, a gente já quer mudar. Já quer inventar alguma coisa. Já quer ligar a televisão, ouvir uma música, pôr uma série, ler um livro, conversar com alguém, para que a gente possa esquecer de conversar com a gente mesmo. Então a gente não conhece a nós mesmos. Nós não sabemos o que nós temos vontade, do que nós somos felizes. para que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Não temos. Porque primeiro a gente precisava entrar em contato com a nossa essência, com a Catarina, que hoje a Catarina mais é um ser muito antigo, e que vai me acompanhar, porque sou eu. Então, eu tenho que gostar deste ser interno que habita dentro de mim. E não ter fugas. As distrações são o começo, porque depois tem as fugas mesmo, tem os vícios que as pessoas utilizam para fugir de si próprias. A gente já conheceu... Já sabe tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer? Eu vou contar para vocês um exemplo meu. Aí vocês vão colocar assim, vão fazer a reflexão e colocar na vida de vocês. Uma coisa boba. Eu sempre tive vontade de fazer yoga. Sempre gostei. Sempre gostei, mas nunca fiz. Eu ia adiando isso. Adiando, adiando. Achava que, acho que não preciso fazer. Até que eu li esse ano aqui um livro que me fez acordar. Não era um livro espírita, era um livro de, de perspectivas da mesma vida. Então, ai se eu tivesse sido aquela pessoa e não essa, se eu tivesse escolhido aquela profissão, se eu tivesse ido por aquele outro caminho, então era um livro que dava possibilidades. E assim, me enriqueceu a vida. Né? Aí eu falei assim, vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer. Olha, é uma coisa simples, né? Simples de tudo. Fui lá, depois de anos falando, vou fazer, vou fazer, fui lá, me matriculei, tô lá, né? Isso me fez aprender algumas coisas. Cada um de vocês pensa na vida de vocês. Primeiro, eu ter escolhido fazer yoga e não fazer luta mostra uma perspectiva da minha personalidade, que era legal eu conhecer. Saber que eu adiei essa vontade por tanto tempo mostra outra perspectiva da minha vida, que eu fui adiando, fui me sabotando. Então eu descobri que eu sou sabotadora de mim mesma eu queria sempre ter feito e não fazia aí quando eu estou na aula tem umas aulas mais puxadas aí eu penso assim na aula por que, que eu estou aqui né tô lá deitada no sofá passa isso na minha cabeça mas daí eu falo assim não né vou continuar porque isso faz bem para mim são posturas que estão mexendo em músculos do meu corpo que é legal eu tá mexendo que eu nunca mexi são está me trazendo uma nova é, concepção né? Do meu corpo, da minha vida Vou continuar Isso trouxe outra perspectiva para a minha vida Que eu não sabia Ad... Sabia, mas nunca tinha pensado Que nos momentos difíceis da minha vida Eu também pensei em desistir Mas eu pensei assim Não, vou continuar mais um pouquinho E aí eu descobri Que esse exemplo simples Me deu algumas verdades Sobre mim Então pensem Que eu dei voz a uma vontade de algo comum e que me fez descobrir coisas que eu não sabia ou que eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado a Catarina com esse viés de me sabotar, porque eu adiava, a de, é, de ter a força para continuar nos momentos difíceis e de optar por essa modalidade que poderia ter sido outra. Foi uma opção minha. Então, o que, que a gente precisa se descobrir, começar a entender aquilo que está dentro de nós. A gente aqui que faz, né, que é, trabalha aqui na Aliança, nós temos a escola né, de aprendizes do Evangelho, muitos de nós já, aqui já fizemos, muitos estão fazendo e muitos virão a fazer, convido a todos vocês, quando tiver a próxima turma, para ingressarem. E uma das ferramentas da escola é uma caderneta, é um caderninho. Nesse caderninho, a gente coloca as nossas emoções, não é um diário, essa é uma briga né? antiga né? de alunos com os dirigentes. Não é um diário, é uma ferramenta na qual a gente escreve, tem toda uma metodologia que a gente escreve, aquilo que está nos deixando é, tristes, nervosos, felizes, contentes, satisfeitos. Ou seja, as emoções que nós temos no dia a dia. Então, acontece alguma coisa comigo, então, por exemplo, é, eu fui magoada por alguém, por exemplo. Então, eu trabalho isso, nessa caderneta. Né? Isso me traz um poder reflexivo tão grande que eu entendo que as pessoas não fazem as coisas para nos ferir. Nós nos magoamos muitas vezes com aquilo que é feito. Isso é básico. Né? Não existe é, algo. Não existem inimigos, existem aprendizados. Se hoje uma pessoa me fere, poderia ser o outro. Na verdade, a necessidade de passar por aquele aprendizado era meu, independente de quem praticou. Então a gente começa a praticar a reflexão. Isso pode ser feito por quem está na escola e pode ser feito por qualquer pessoa. A gente esquece porque a gente acaba se chateando, acaba às vezes alguma coisa nos magoando e a gente engole aquilo. Será que se a gente escrevesse num papel, pode queimar depois, não importa. O importante é refletir, é entender por que eu me ofendi com aquilo. Será que não era eu que estava fragilizada? Porque aquilo que me incomoda no outro, na verdade é uma projeção de mim. Porque se o que ele faz me chateia, é porque eu tenho um pouco daquilo dentro de mim. Porque se não me importasse, ele poderia fazer o quanto ele quisesse. Então, se a gente começar a analisar aquilo que nos acontece pelo viés da reflexão, do entendimento, da compreensão, de saber que não somos vítimas de ninguém... Nós somos os agentes da nossa própria vida. Existem ferramentas que vieram junto de nós para nos testar. Mas se não for por uma pessoa, é por uma doença, é por uma outra situação. Tudo vai ser testado. E a nossa forma de encarar a prova é que nos mostrará se estamos evoluindo ou se estamos fracassando mais uma vez. Porque aqui não é a primeira vez. Então pode ser. Um, escrever num papel, pode ser uma caminhada, aquela sem o fone, que a gente vai pensando, que a gente vai analisando e toda vez que alguém nos tira do controle, aí para, para tudo e fala, mas por que essa pessoa me tirou do controle? Porque eu me incomodei, tem muito mais de verdade em mim do que no outro, porque tem tantas coisas, eu já aprendi algumas coisas eu já aprendi a nem ouvir eu já, muitas coisas eu nem reclamo nem retruco, e muitas coisas eu até eu abstraio porque a gente vai treinando já sei fazer de tudo? Não tem várias coisas ainda que eu me caio então, essas questões que ainda me chateiam que ainda me fazem perder o controle eu tenho que parar e analisar Santo Agostinho falava que no final do dia, né, a gente tinha que, na hora que põe a cabeça no travesseiro, a gente analisar como foi o dia. Às vezes a gente tá naquele sono, né, não reza, não termina nem o Pai Nosso e já está dormindo. Então por que que a gente não faz isso assim que acontece o ato? Hoje mesmo, porque assim, quando a gente faz pré tudo você fica antenado, né, porque tudo pode acontecer. Né? Então, tudo são exemplos. Hoje, eu com meu filho, eu conversando uma coisa com ele, eu falei algo que eu acho que eu não deveria ter falado. Aí, eu não, preciso, eu não vou precisar dormir antes de dormir para analisar essa questão. Na hora, eu já pesquei. Aí, tá? podia ter pego mais leve, entendeu? Por quê? Porque você está com as antenas ligadas, abertas, sintonizadas, para que a gente possa acertar cada vez mais. Quanto mais compreensivo nós somos com nós mesmos e com o mundo, menos a gente sofre. Então por que, que eu quero essa reforma íntima? Porque eu não quero sofrer, eu quero passar minha vida de uma forma mais leve, somente aprendendo, não sofrendo. As lições virão, mas eu quero passar por elas de forma que eu aprenda, não que eu sofra. É fácil? Não, óbvio que não. Né? Senão a gente não estaria aqui tratando esse assunto pela milésima vez. Mas toda terça é importante a gente voltar aqui, para a gente não se esquecer. Então, observando as nossas emoções, tudo aquilo que nos tira do eixo é aquilo que está mais pesado dentro de nós. Não é o outro, esquece o outro, o problema é comigo. Entendendo o que, que nos faz feliz, por exemplo, fazer essa modalidade que eu queria fazer, pode ser que eu pare daqui a um tempo, não importa. Mas eu precisava experimentar, eu precisava dar chance para mim. Então pense em cada coisa que vocês não ouvem. Então a gente vai vivendo uma vida surdos e mudos, e não ouvindo as nossas vozes interiores. A gente não percebe aquilo que a gente gostaria de fazer, que gostaria de sentir, de proporcionar para nossa experiência pessoal, porque a gente tá distraído, o tempo todo distraindo, distraindo, distraindo. Para não pensar, porque a nossa própria companhia muitas vezes é pesada. Outra coisa, a gente tem que se voltar né, para dentro de nós com perdão. Então, eu convivo com a Catarina que mora dentro de mim, ela faz coisas legais e também faz coisas que não são legais. Eu tenho que entender, perdoar e falar, vamos embora, vamos seguir. Reforma íntima sem martírio, assim como dizia a irmã Sidufo. Né, que é um livro que a gente tem de cabeceira, porque a reforma não pode ser dolorida, reforma íntima sem martírio, no aprendizado, não julgar a nós mesmos e não julgar o próximo, isso aqui, Santo Agostinho fala aqui no texto, depois se vocês puderem, leiam em casa, não dá para a gente ler tudo aqui em meia hora, mas leiam, que é complemento do que eu estou falando, ah, eu acho que... Então eu vou lá, vou tentar me entender. Eu acho que eu não fiz nada de errado. Né? Ah, o que eu faço é corretíssimo. Joga isso para outra pessoa. Você acha que tá certo o que ele tá fazendo? Se aquilo você acha que nele é errado, então para você é errado também. Entenderam? Porque a gente julga o outro. Só que a gente não vê o que tá acontecendo com nós. Então se a gente acha, ah, não, eu tô super bem só que você vê o outro fazendo, você acha que tá errado. Então, aí começa a reflexão de novo. Gente, é assunto para mais de metro, como dizem, né? Daria para gente ficar aqui horas falando. Mas nós temos o tempo. Então, que a gente possa analisar o nosso dia de hoje, né? Que hoje a gente possa antes de dormir, antes de, né, de estar tá morrendo de sono, que a gente possa fazer essa análise, que a gente possa Procurar mais momentos que a gente esteja sozinho para poder ter essa conversa, para poder fazer um pouco as vontades daquele ser que mora dentro de nós, que muitas vezes nós não ouvimos. E com o que acontece no dia a dia? A gente buscar a nossa cura. Às vezes a cura vem por um profissional. Então procurem também, se acharem que é válido, procurem profissionais que vão trabalhar tudo isso com vocês. Acho, aliás... Muito saudável, por sinal. E procurem também fazer a reflexão, porque a gente descobre coisas da nossa vida que vão nos ajudar a enfrentar a jornada de uma maneira mais tranquila, mais serena, sem tantas dores. Então, vamos fechar os nossos olhos novamente. Nos conectar com essa equipe de trabalhadores desencarnados que aqui se encontram. Abnegados irmãos trabalhadores que tudo fazem para que a gente possa aproveitar ao máximo a nossa permanência aqui na casa. Que nós possamos nos unir em prece, nos unir em sentimento do amor, buscando sempre a melhoria de nós mesmos. Doando do que nós temos de bom, de saudável, para aqueles nossos irmãos que precisam tanto. Seja alguma ajuda material, mas principalmente o apoio espiritual, um ouvido, amigo, que ouve, não julga, que dá conselhos sem invadir a intimidade dos nossos companheiros, aquele que com um sorriso alegra o dia de quem cruza o seu caminho e com pequenos gestos nós vamos transformando a vida daqueles que estão ao nosso lado, aumentamos a energia do nosso planeta, e isso é devolvido para nós em bênçãos de luz. Que assim seja, graças a Deus.